Olá, ah, meus lindos! Hoje eu trago para vocês outro clássico da cozinha italiana, que é o espaguete a óleo e óleo. E essa receita que eu estou fazendo para vocês é inspirada no filme Chef. Então, vamos conferir primeiro os ingredientes. 100 gramas de espaguete, meio limão, queijo parmesão, salsa, 3 dentes de alho picado em lâmina, pimenta do reino e uma colher de sopa de azeite. Essa, como a nossa outra receita de massa, também é super simples e fácil de fazer. Mas antes de começar essa receita, eu já vou querer o quê? Que você dê like nesse vídeo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente tá aqui toda semana, como eu sempre digo, religiosamente, trazendo receita gostosa para vocês. Então, vamos começar. A primeira coisa a se fazer, como toda massa, é encher uma panela com bastante água, colocar no fogo para ferver. Depois que essa água ferve, você adiciona sal, generosamente e coloca a sua massa para cozinhar. Eu já fiz isso, minha massa já tá cozinhando, eu já liguei o timer para ele tocar na hora de acordo com o tempo que o fabricante da massa manda. Lembra sempre de olhar o pacotinho, ele sempre vai dizer quantos minutos você deve cozinhar a sua massa. Agora a gente vai começar o nosso molho, que não é bem o um molho, mas é um molho, que vai acompanhar esse espaguete. Aqui eu vou colocar na frigideira um pouquinho de azeite, ah, gente, essa receita, ela tem assim tão pouquinhos ingredientes porque eu tô fazendo uma porção individual, se vocês quiserem, vocês podem só dobrar, triplicar, quadruplicar essa receita e servir muito mais pessoas. Então, azeite na frigideira, a gente vai começar dourando o óleo. Aqui você pode adicionar mais ou menos alho, a depender do seu gosto pessoal, mas só lembrando que é uma massa ao alho e óleo, no caso, né? Então o alho aqui é o ingrediente principal da minha receita, junto com o azeite. E um dos segredos aqui do nosso alho e óleo é você colocar o alho com azeite, com a panela desligada, e deixar esse alho ir aquecendo bem devagarzinho. Não coloque em fogo alto, que é para ele ir infusionando esse azeite aos pouquinhos e liberando mais sabor. De novo, resista a essa tentação. Não coloque em fogo alto, fogo baixo para médio. E a gente vai aqui. Ficar de olho no nosso alho até ele começar a ficar bem douradinho. Agora que você está vendo que seu alho já tá ficando bem douradinho, você vem aqui, dá uma punhada de pimenta calabresa. A quantidade de pimenta aqui, ela vai ser pessoal, né? Se você preferir mais apimentado, você coloca um pouquinho mais de pimenta. Se você preferir menos apimentado, um pouquinho menos de pimenta. E a gente vai despejar a massa aqui dentro e envolver essa massa na... no azeite do alho. Já pode colocar também a salsa. Bastante salsa, tá, gente? Pode colocar generosamente. E agora a gente vem adicionando o limão. Eu vou botar um pouquinho das raspas aqui, depois um pouquinho do suco. E o limão, ele não é clássico do espaguete ao alho e óleo, mas é um tchan especial que eu aprendi vendo o filme Chef. Então, fica bom, vale a pena usar. Não é muito não, tá, gente? É só um pouquinho pra dar aquele... Porque é isso que você tá sentindo no gostinho de fundo, não sei o que será. É o soquinho do limão junto com as aspas. Por fim, a gente coloca nosso parmesão. E aqui já pode desligar o fogo. Você vê que ele tá muito sequinho. Bota um pouquinho da água do cozimento. E é só isso, o nosso espaguete é o alho e óleo. Tá pronto, eu vou só embratar e mostrar pra vocês como ficou. E esse é o resultado final do nosso alho e óleo. O prato ficou tão bonito que eu não tenho coragem nem de desmanchar. Então a gente vem aqui na panela mesmo e vamos experimentar. Ó, oh. eita. Eu vou passar três anos mastigando com um garfo cheio de Você já tá acostumado a miséria de boca cheia. Hum, hum, hum. Hum. Essa receita realmente fica muito, muito boa. A pimenta calabresa com limão. Ele dá um toque excepcional. Super, super vale a pena fazer em casa. É isso, meus lindos. Hum. Mastiga, tá indo. É isso, meus lindos. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.